Iniciando a parte 1 da resolução do problema 6 da aula de absorção e esgotamento, o problema descreve a seguinte situação. Um processo de stripping, que é um processo de esgotamento, a 20 graus Celsius e 278 milímetros de mercúrio de pressão, remove acetona de uma solução aquosa usando ar puro. A corrente líquida entra na coluna a 10 kmol por hora com 16 mol por cento de acetona saindo da coluna com 1 mol por cento de soluto. Admita que a água é não volátil e que o ar é insolúvel na água para calcular. Item A, a vazão mínima de ar. Nesse vídeo, eu vou resolver apenas esse item do problema. O item B será discutido nas partes 2 e 3, com vídeos independentes. Bom, então aqui temos os dados extraídos do problema, temos uma mistura aquosa de acetona que é submetido a uma operação de esgotamento a 20 graus Celsius e pressão de 278 milímetros de mercúrio. Esses dados de temperatura e pressão importam apenas para sabermos que é um processo isotérmico e isobárico, em que teremos dados de equilíbrio correspondentes para esse sistema de mistura. Os dados de equilíbrio encontram-se na tabela fornecida no problema. Aqui no esquema representativo do processo, temos uma coluna com as respectivas correntes de entrada e de saída de líquido e gás. No esgotamento, o soluto se encontra na fase líquida, que entra a 10 kmol por hora com concentração molar igual a 16 mol por cento. Essa corrente entrará em contato com ar puro e sairá com 1 mol por cento de acetona. A corrente de ar vai esgotar o soluto presente no líquido e sairá com uma concentração Y1 maior que a de entrada Yn 1. Essa redução de concentração do líquido de 16 para 1 mol por cento vai ocorrer dentro de uma faixa de vazão de gás que permite essa redução. Vai existir uma vazão mínima de ar onde é possível garantir essa redução de concentração. Essa informação o problema não fornece e é o que precisamos determinar. Como é uma operação de separação por equilíbrio, necessariamente precisaremos relacionar a linha de equilíbrio com a linha de operação. Os dados são todos fornecidos com base em fração molar. Mas, como de costume, na resolução dos nossos problemas de absorção e esgotamento utilizamos razão molar, necessariamente vamos precisar converter essa base. Mas, Roberto, por que fazer essa conversão? A vantagem é que, usando base de razão molar, consideramos as vazões de gás e de líquido isentos de soluto que não variam ao longo da coluna. E, com isso, a linha de operação do sistema sem erro será linear. Então, com os dados da tabela, fazemos a conversão para a razão molar e podemos fazer um ajuste dos dados para obter uma equação para a linha de equilíbrio. Aqui eu fiz um ajuste quadrático e, como a gente pode ver, o ajuste ficou muito bom. É né? um coeficiente de correlação maior que 0,99. Agora, precisamos definir a linha de operação, já que a linha de operação e a linha de equilíbrio precisam ser plotadas no mesmo gráfico. Convertendo os dados do problema, Apenas não temos condições de determinar a composição do gás na saída, né? Y1, porque não conhecemos a vazão desse gás. O problema pede para determinar a vazão mínima de gás. Né? Com essa vazão, o gás permanece em contato com o líquido pelo maior tempo possível, e por isso sairá com a maior concentração possível também. Da equação da linha de operação, temos que o coeficiente angular da equação é dado pela relação L' dividido por V' mas a vazão de líquido é constante, né? foi dada no problema. Então, o que pode variar é a vazão de gás. Né? E se a gente vai diminuindo progressivamente essa vazão, né? a vazão de gás, essa redução provoca o aumento da inclinação da linha de operação. Né? Porém, esse aumento ele poderá ocorrer até que a linha de operação alcance o ponto de estrangulamento da coluna, que é exatamente quando a linha de operação intercepta ou tangencia a linha de equilíbrio. É a linha de equilíbrio que estabelece a força motriz do processo. E quanto mais afastadas estiverem as duas linhas, maior será a força motriz. Aí Essa força motriz será igual a zero quando a linha de operação coincidir com a linha de equilíbrio ou tangenciar a linha de equilíbrio, ou seja, no ponto de estrangulamento da coluna. Para esse exemplo que estamos considerando, o formato da linha de equilíbrio permite que a linha de operação intercepte a linha de equilíbrio. E a interseção das duas linhas deve ocorrer em x igual a 0,19, que é a razão molar correspondente ao valor dado no problema. É, portanto, é um valor fixo. Nesse ponto da coluna, que é no topo da coluna, teremos a saída de gás com a máxima concentração possível, que chamaremos de y1 max. Ou seja, determinando a inclinação da linha de operação para essa composição máxima, que é a condição limite, Podemos determinar a vazão mínima de gás. Né? E essa determinação pode ser feita lendo diretamente no gráfico ou analiticamente. Como temos a equação da linha de equilíbrio e o ponto de estrangulamento é um ponto comum a essas duas linhas, se a gente substituir o valor de x0 na equação, o y correspondente será o y1 max. Né? Com os dados de composição das correntes, Determinamos o coeficiente angular para a vazão mínima de gás, que a gente vai chamar de V' mínimo. Ah, para esse caso, o valor é igual a 3,124. O problema não fornece a vazão de líquido isento de soluto, L', ele fornece apenas a vazão total da corrente de líquido, que é 10 kmol por hora. Mas como temos a composição da entrada, podemos determinar a vazão L'. Se x0 é a fração molar em soluto, então para uma mistura binária, que é o que estamos considerando, 1 um x0 será a fração molar em líquido, né, sem o soluto. Muito cuidado aqui, porque consideramos a fração molar e não a razão molar. Al0 é a vazão total, que quando multiplicada pela fração molar de líquido, fornece a vazão de líquido isento de soluto. Então, L' será igual a 8,4 kmol por hora de líquido puro e os outros 1,6 kmol por hora será de soluto que entra junto com essa corrente e que totaliza os 10 kmol por hora. Com L' conhecido, determinamos a vazão mínima de gás aqui igual a 2,7 kmol por hora. Aqui finalizamos a parte 1.